Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindas a mais um Chá com Alvinho, um chá especial também, depois dos, CDs, dos dois CDs, uma maratona de chás aí pela frente, pode ser, ser lançado. O convidado de hoje, 24 anos, Carioca do Rio, no VD Amazonas, que foi a 19ª edição do show, ele ficou no segundo lugar, lá ele conseguiu chegar no júri, foi o primeiro membro do júri aqui em Ucrânia, ainda não teve a mesma sorte, por enquanto. Terceiro eliminado do jogo, o terceiro... do senhor Rafone Medeiros. É, corrigindo aí 25, né? Porque foi eliminado um dia depois do meu aniversário. Então. Ah! É... É? É. Nossa, esse aniversário foi esses dias, na é verdade. Foi né? sábado. Uh, foi sábado. Foi de ser meu aniversário, mas veio atrasada. Ah, é. Praticamente, a maldição de aniversário. Gente, não falha, né? É impressionante. Não falha, não falha. Mas, é, eu, eu tenho um Mas eu tenho um ponto com relação a isso, se, você, se, se a gente tiver tempo aqui. Eu acho que, assim, no seu aniversário você não consegue focar em social. Então, assim, você não quer saber de jogo, você quer aproveitar seu aniversário. Se você quer, quer saber de jogo no dia do seu aniversário, você, você é doido, um pouco doido, pelo menos. Mas você quer aproveitar. E aí você acaba relaxando. eu acho que esse que é o ponto, entendeu? Faz total sentido. Assim, eu não vou julgar, porque eu acho que deve ter umas pessoas que fazem social pra caralho. Não, eu, é. eu, eu não sou, sou... essa pessoa. Ah, não, mas faz total sentido. É, gente, beleza. O Rabone foi eliminado num CT, tipo, super crocante. Três pessoas só na tribo dele, tipo, um CT que tudo poderia acontecer, literalmente. Mas antes da gente é, falar, conversar com ele sobre essa trajetória dele até esse momento, é, vocês aí já deixem like no vídeo, se inscrevam no canal do VD, ativem o sininho para é, receber as notificações dos próximos chás chá do Gurgel está logo ali, então você que está assistindo, ativa o sininho para você receber logo bom, é, para você que está começando, o primeiro chá que está assistindo, se for com o Rabone é o seguinte, nós temos, Rabone não está totalmente fora do jogo ainda, ele ainda pode voltar temos aí a, a dona repescagem que virá, e agora ela já pode vir né, oficialmente, já temos três eliminados. Né? É, então, a partir de agora, a qualquer momento, teremos a piscagem. Então, eu estou tomando esse cuidado com os meninos de tentar preservar o jogo deles, porque pode ser que eles voltem, e aí, enfim, eles vão ter que arcar com as coisas que eles falaram aqui, e, e também de quem ainda está dentro do jogo. É, é, bom, eu queria começar, amigo, falando de uma coisa que eu acho que todo mundo que tá assistindo e que te assistiu deve estar com essa dúvida, né? Eu acho que quando as pessoas viram você na Yarilo, as pessoas já falaram assim Poxa, essa tribo não vai muito para você ter, tá muito é muito pouco de prova Tipo, já tem ali um reforço Eu acho que as outras pessoas que estavam na tribo Eu, se estivesse numa tribo e vem você pra minha tribo, eu já ia falar assim Vem com Deus, sabe? Tipo, você é super conhecido por ser... Challenge bicho, isso é além muito bom prova. e prova, e queria que você é, falasse um pouco sobre isso, assim, o que, que aconteceu, por que, que você acha que não deu tão certo aqui? Assim, além de todo o ponto de estresse, de, de, da posição que a gente estava, de ter atrapalhado muito da gente se concentrar durante as provas, eu não acho que a gente foi uma tribo real, real, real ruim em prova. O nosso ponto é que, pô, primeira prova foi uma prova de clique quem clicava mais. Tipo, Isso aí é impossível você, você tipo usar alguma, alguma outra habilidade que não seja, sei lá, como você movimenta seu dedo, se você tem um mouse bom ou algo do tipo. Daí a gente foi para a segunda prova, em que a gente estava até bem antes da confusão. A gente estava bem, bem na prova. A gente não era a melhor tribo, mas a gente era a segunda melhor tribo, tanto que a gente estava com dois pontos quando... Então, a confusão toda foi justamente para a gente estar com dois pontos e tudo mais. Não vou entrar tanto nesse mérito, até porque assunto delicado. Mas aí na terceira prova nós ganhamos, em primeiro lugar, que foi uma prova que eu, o Cris e o Mosquete, a gente se organizou muito bem e conseguiu fazer a prova rápido. Eu não fiz a prova sozinho, tipo, por mais que só tenha aparecido eu lá, foi um trabalho em equipe pra gente é, conseguir fazer aquela prova. Cada um ficou meio que com a função, eu fiquei com a função de ficar testando os números, de raspar e testar os números. A terceira prova foi a raspadinha, né? Isso, isso. E agora, na quarta prova, dependeu muito de internet rápida, que é algo que eu não tenho. Então, você pode ver que eu fiz, sei lá, três pontos na prova no máximo. Entendeu? E, e até o próprio Cris e o, o Moscatelli foram até bem na prova, mas foi uma prova muito apertada, dependeu de muitos fatores. Então, assim, eu acho que a, a tribo era boa em provas. O problema foi que vieram provas que, que assim, é, davam margem para sorte ou para outros fatores, Assim, não estou reclamando das provas. Foram ótimas, foram divertidas e tudo mais. Mas é, eu acho que foi mais questão de sorte é, e, e é de assim. falta de... Acaba que o elemento sorte, ele sempre está um pouco presente nas provas, né? E acaba que numa prova ou em outra, ele pode ficar mais presente, né? Assim, e, e você pode dar, tipo, é o que você falou, né? Por exemplo, nessa prova, que era uma prova super decisiva para vocês, dependia de um... De um fator que, tipo, você não tem, assim, disponível. E é um fator do jogo. Não é. tô reclamando. Não tô dizendo que eu perdi por conta disso. É um fator do jogo, é um fator da prova e acontece, né? Tipo, Mas então, não queria, você... não queria perder nenhuma prova. Porque talvez tenha chegado aos meus ouvidos, ou talvez eu esteja inventando isso agora, e aí eu vou deixar para você refletir. Que você estava assim querendo se livrar dessa, desse alvo que você tem de, de Challenge Beast Mas faz algum pouco. sentido. Mas nem um pouco, sinceramente, porque assim, a partir do momento que eu entrei em Amazonas com esse alvo, que as pessoas já dão esse alvo, principalmente na fase tribal, eu prefiro, pelo menos pra, pra, na fase tribal, eu prefiro manter esse alvo que é o um motivo para as pessoas quererem me manter. Não, e assim. É, e não é algo... Eu, eu, já, eu, eu vivi com isso, por exemplo, em Peru, em que eu não ganhava uma imunidade individual e o pessoal continuava me, me dando alvo de, de bom e prova. Então não é uma coisa que você vai tirar da noite para o dia, não é uma coisa que em um jogo você vai conseguir desconstruir isso. Então eu prefiro assumir... Esse é um alvo que eu já percebi que eu prefiro assumir e, e pegar os, os pontos bons que ele tem para me dar do que eu ficar tentando negar e, e assim ele jogar pra debaixo do tapete, sabe? e é, eu acho que, assim, é, dos três fatores, assim, né, que a gente principalmente prioriza no jogo, né, no survival, eu acho que é o alvo mais difícil que tem de você fingir que, que ele não, que você não é, não se destaca naquele E ao mesmo tempo mesmo. é o alvo mais fraco, é o, é o alvo que menos tem um fator decisivo, tipo, ah, você é bom em prova, beleza, você é bom em prova, você vai chegar na final ganhando prova e você vai perder o jogo, entendeu? Se você não for bom nos outros dois aspectos, você não... Não ganha o jogo, ponto. A não ser que seja um cast muito, muito, muito que valorize isso. Mas acho muito difícil nos jogos ter isso. É, amigo, você, você, bom, você falou aí da sua experiência de Amazonas, você também já jogou muitos outros jogos com, com tribos. E eu queria que você comparasse assim, no sentido de, quer dizer, eu acho que desempenho em provas tribal, ele tem muito a ver também com a organização da tribo, com como a tribo funciona junta, trabalhando em equipe. É, você acha que nesse ponto a Yarilo pecava, ou você acha que tipo, não, esse fator também não era, não teve peso para o insucesso de vocês nas provas, que vocês não, não foram bem? Talvez um pouco, um pouco pouca coisa. O Cris é muito bem organizado, até por já ter experiência. É, o Moscatelli é mais reservado, mas ele também... Ele também mandava bem nas provas quando, eu, quando ele era exigido. Quando ele tinha que fazer as coisas, ele mandava muito bem. A, a Sara ela tinha assim, um jeito mais parafatoso, mas que a gente amava. Era, era a descontração na nossa chamada. É, xingando a todo momento. Às vezes até atrapalhava um pouquinho, mas no geral era mais positivo do que negativo. E o Pamplona, o Pamplona é bom em provas. Na primeira prova não, não foi culpa dele em nenhum ponto. Oi? Ou seja... tipo Não tava é... tudo. Tinha tudo pra ser bom. É. Tinha tudo pra ser bom. Eu não, eu não coloco um peso, não. não, não tem, é que, é, pra quem joga muito tempo, sabe que sempre tem um, aquele que vai estar tá lá botando a tribo pra baixo, é, falando coisas aleatórias no momento que você quer estar tá concentrado. E a, a Arilo não tinha isso. Tipo, a gente conseguia se concentrar, a gente conseguia se organizar. A gente ficava até decepcionado, porque, tipo, quando vinha o resultado, a gente falava: caralho. Entendeu? Tipo, desculpa até o um palavrão, mas a gente ficava. Meu Deus, o que que isso tá acontecendo? No dos cliques foi totalmente isso. A gente estava super organizado. Sim. É, amigo, se eu não estou enganado, na, na primeira CT, na eliminação do Pamplona, no primeiro CT que vocês participaram, é, nas suas respostas lá para as perguntas da moderação, é, você falou que você não ia repetir o erro de subestimar as pessoas, né? E aí teve um voto também que o Pamplona recebeu, que teve esse mesmo discurso é, que é eu mal. não sei se foi seu, e aí você é pode. É é que foi é seu. É, eu deduzi, mas não sabia, não tinha informação. É, e aí vocês de fato eliminam uma pessoa que foi completamente inesperado para muita gente, né? Que foi o Pamplona. É, você hoje, vendo que você, tipo assim, que algumas coisas aconteceram e que você hoje está aqui tomando chá comigo, você hum. acha que. Ainda assim, foi uma decisão acertada naquele momento, ou você acha que você pode ter se precipitado um pouco de ter jogado esse alvo no Pamplona? Então, não acho. Eu não tirei o Pamplona, é, assim, ao contrário do que até mesmo ele pareceu achar. É, eu não tirei o Pamplona para fazer um big move, eu não tirei o Pamplona para querer ser o rei do jogo, o sprint ou o que seja. Eu tirei o Pamplona porque eu vi que eu não seria prioridade dele naquele momento do jogo. É, e justamente, o ponto de não subestimar as pessoas é que eu vim eu vim para esse jogo, eu já fui uma pessoa muito... Vou, vou usar a palavra arrogante, mas vocês diminuam um pouco isso por, porque eu também não me considero arrogante. Mas assim, eu desmereci muito, muitas pessoas jogando. Eu subestimei muitas pessoas jogando. Então, isso é um erro que eu queria muito corrigir para esse jogo. Eu levei o, o fator second chance, assim como eu levei last chance em Peru, muito a sério. É, no TW Peru, no caso. É, então, assim, eu parei para pesar quais seriam as minhas possibilidades dentro dessa tribo, como eu me projetaria para um futuro dentro da tribo, para um futuro no jogo. E sempre que eu parava para pensar em qualquer uma dessas possibilidades, o Pamplona não era a minha melhor opção para o meu futuro. Então, assim, não foi para fazer um big move, não foi nada contra o Pamplona. Respeitei muito o jogador que eu sei que o Pamplona é, mas, assim, a partir do momento que ele é um bom jogador e que eu não senti que ele me, me, me priorizava dentro do jogo dele, é o momento que eu falo, ah, então eu não, eu, eu posso estar contando com ele para o meu futuro e ele não pode não estar me contando para o futuro dele. Então foi isso que eu senti e por isso que eu preferi fazer é, essa jogada, essa decisão. É, e, e no momento que você percebe isso, numa tribo pequena, que quer dizer que é mais fácil você... Eliminar uma pessoa que é difícil Sim. de ser eliminada, né? É, é eu tinha abertura para isso. Sim, então... Quer dizer, o que eu tô falando é porque, tipo assim, isso é uma coisa que tem aparecido em Ucrânia, com alguma recorrência, essa coisa de jogar alvo nas pessoas porque elas têm uma boa rede de contatos. Sim. É... O quanto que isso é uma coisa boa e o quanto que isso é uma coisa que te gera um alvo que, que, é, que é irreversível, assim, numa temporada como um Second Chances? Eu vou falar do meu pensamento, ou pelo menos como eu pensava como jogador. É, alguém ter uma rede de contatos e ser meu aliado é ótimo para mim. Porque no futuro eu posso ter os mesmos aliados que ele pode ter. Ele pode ser um elo para eu me ligar aquelas pessoas. Até porque você pode, ser uma, você pode estar fazendo o melhor social do mundo, mas você não está conseguindo fazer um social bom com todos do cast. Então, a partir do momento que eu e você somos aliados e você tem relações que eu não tenho, é bom para mim. Se eu considerar que somos aliados. O problema é se eu não tiver essa confiança em cima de você. A partir do momento que eu não tenho essa confiança em cima de você, qualquer elo que você tenha no cast não é um elo favorável para mim. É um elo desfavorável, muito pelo contrário. Eu sei que você vai poder usar isso contra mim. Então, assim, eu acho que tá pesando muito as relações é... anteriores ao jogo. Eu mesmo tinha relações anteriores ao jogo. Que eu tentei esconder, que eu tentei camuflar pelo menos para não, não não me expor né para não tomar esse alvo desnecessário mesmo que eu estou falando mas ao mesmo tempo para que eu sentia que eu tinha confiança eu dizia olha tenho relação boa com fulano no futuro a gente pode jogar junto com ele e eu acho que é muito diferente a gente jogar a gente jogar junto com ele do que você jogar com ele no futuro entende sim é, então, você acha que tipo, o problema, o, o que está fazendo as pessoas tomarem, é, serem prejudicadas pelas conexões que elas têm é o fato de que as outras pessoas que estão votando nelas não sentem que podem se beneficiar dessas conexões também. Exatamente. Né? E se a gente se beneficiar, talvez isso não fosse um grande problema. Sim, eu não vejo isso gente, como um problema. Né? Tem gente que é paranoico com isso, independente ah, de... Principalmente o pessoal que é mais antigo, como... que não sabe muito bem como que são essas relações. Entendeu? É, é, o bom de eu ser uma pessoa mais recente é justamente por isso. Eu, eu já tinha uma noção das, certa das relações, apesar de eu, não, de, eu, de eu mesmo não ter tantas relações assim. Entendeu? Sim. Bom, eu acho que uma... uma... Bom, enfim. A gente não, eu acho que a gente não pode falar muito que a sorte estava do seu lado nessa temporada. Tá né? <risos> Não era muito o caso, porque vocês eliminam o Pampulana, que poderia ser uma pedra no sapato mais pra frente. Que vocês consideraram isso né, no, no, quando vocês eliminam ele, só que logo em seguida tem a, a polêmica lá, a prova, a decisão da prova lá. Que enfim, é, a gente já passou por esse assunto, acho que já ficou esclarecido para todo mundo, mas que culmina na desistência da Sarah, que era da tribo de vocês, pro, do jogo. O que tira, bom, tira uma pessoa que, sei lá, poderia ser importante para o jogo de vocês Sim. e é, deixa a tribo com três pessoas, tribo, a única tribo com três pessoas do, do cast. Qual que foi o impacto dessa decisão da Sarah no seu jogo? Então, desde que nós estávamos com quatro pessoas e todas as outras tribos tinham cinco, e a gente soube que a gente iria para um CT duplo em que duas tribos se votavam, as coisas já começaram a ficar muito pesadas, porque a gente sabia que a gente estava vulnerável contra qualquer tribo. A gente viu né, que o único CT de duas tribos que teve, as tribos foram para as pedras. Então, assim, era, era tentar buscar brecha nas outras tribos ou chorar para não ser você o eliminado, para não ser você a pessoa que eles iam, iriam escolher. Então... É... E aí veio a questão do, do kit da Sarah, que eu acho que abalou todo mundo. Eu, o Lucas, o Moscatelli, no caso, e o Christian. Acho que abalou os três muito. Eu particularmente senti, por conta de uma pequena discussão que eu acabei tendo com a moderação, que me levaram a pensar coisas assim com relação à minha entrega ao jogo, com relação a, a quanto de tempo que eu estava dedicando pelo jogo, e o quanto estava me desgastando é, mental e emocionalmente. Então eu acho que o problema do Kit da Sara não foi nem o próprio Kit da Sara, que isso em jogo a gente arrumar o jeito de resolver mas o quão impactante emocionalmente que ele foi pelo menos para mim. Estou falando por mim. Eu sei que para o Cris, para o Mascatelli também teve algum impacto, mas eu senti muito a, a to, tudo que aconteceu na terça-feira e, e, e foi. Acho, eu acho, inclusive, que foi decisivo para a minha eliminação, para tudo que aconteceu depois de terça-feira. Você acho que o, o quer dizer o resultado disso tanto é, estratégico quanto emocional mesmo você acha que acabou te desconectando um pouco do jogo, talvez? Sim, me desconectando do jogo e principalmente do próprio Crise do Moscatelli, que eu meio que contei com um possível laço que a gente teria criado na, na terça, um possível, sabe, um laço emocional que a gente teria criado na terça, mas que aquele laço provavelmente nem existia, era só coisa na minha cabeça, porque eu estava num momento muito frágil. Sim. E aí é, eu acabei, por querer... Melhoraram a minha cabeça, porque ele tomaram um tempo do jogo. Foi meu aniversário no sábado. Foi, teve um churrasco da, na casa da minha irmã no domingo. Com pouca gente, tá? Pra não ser cancelado. É. Mas assim, foi uma série de fatores que me fizeram não poder dedicar tanto tempo pro social. E a partir do momento que você não dedica tanto tempo pro social, você sabe. É, é um jogo frenético, é um ritmo frenético, é um ritmo rápido pro jogo. E você... você, né, amigo? E você perde o tato, você perde a mão para o jogo. Muito fácil. Sim. É, bom, é, isso era uma coisa que eu ia te perguntar também, mas que você acabou já, já comentando. Mas você acha, então, que se a Sarah não tivesse desistido, independente da tribo que vocês enfrentassem no CT duplo, sairia um de vocês? Você acha que esse seria o cenário provável? Assim, existiam esperanças de outras tribos, mas eu tenho quase certeza que sim. É. Eu tenho quase certeza que, tipo, contra qualquer tribo que a gente enfrentasse ali naquele cenário, se fosse na quinta ou fosse na terça, seria um Yarilo dando tchau. É, porque... Enfim, depois que eu vi, realmente, as pessoas indo para as pedras no né, F22, uma coisa que eu nunca tinha visto na vida, entendeu? É... Tipo... Não, ped... é, eu... Querendo, podendo até queimar meu jogo se, se eu voltar na repescagem, eu não iria para as pedras naquela situação, ah, mas... Nunca. Nunca. Eu não estaria nas pedras naquela situação, isso eu é, tenho porque, certeza. Assim, porque, obviamente, existem relações, é, tipo, sub -relações nas tribos e você escolher ir para a pedra é. para uma pessoa que não, você não sabe que pode te tirar depois é sim, um negócio que, é perto, eu, entendi, que você... eu entendi. Eu não acho que foi um movie burro, não, por, até porque você iria continuar naquela tribo sabe sei lá por quanto tempo, tá, até agora, né? E você poderia ser o próximo eliminado da tribo por ter flipado numa situação de pedra. Isso seria um ótimo argumento. Eu entendo. Eu realmente entendo o que cada um pensou ali. E eu falo isso porque eu não estou nessa situação. Mas eu acredito que eu não, não iria para pedra naquele momento ali, não. É, eu... Acho que depende de muitos fatores também, né? Eu acho que, bom, essa, essa questão de, de você ter números a mais na sua tribo para enfrentar uma outra tribo, eu acho que é um fator também que é que pesa bastante, Sim. né? E, e também eu acho que depende de, de quem tá, de, de por quem você vai estar tá correndo esse risco, né? Assim, né? Quem é que eu vou estar, tá, tipo, botando o meu na reta para salvar a pessoa? Mas foi dureza. É, bom, o Gujão o... vai poder falar mais sobre isso na, na entrevista dele, é, né? <risos> Eu acho que ele vai poder falar bastante. <risos> mas uma outra coisa que me chama a atenção, amigo, com relação a Yarilo é a Yarilo está. É... Não sei, não sei se eu posso falar isso, mas essa Twist do, dos queridinhas e, e como essa Twist vem sendo usada junto com o exílio para tirar algumas tribos dos CTs, né? É, a Yarilo nunca estava, nunca esteve dentro dessa situação, né? De, de ser protegida, ou de, ou de ter a maioria dos membros ali entre os queridinhos e etc. É, teve agora, né? Agora, logo depois da minha eliminação, foi a primeira vez que os três Yarilos ficaram entre os queridinhos. E você também estava entre os queridinhos? Eu estava, estava. Você, O que, que você acha que tem? Você acha que tem uma cabeça aí, pensando na, na, nos queridinhos? Você acha que isso está sendo movimentado estrategicamente? Ou você acha que está rolando um rodízio mesmo? Qual a, a sua opinião sobre isso? Então, eu posso expor uma coisa aqui, porque não é segredo para ninguém do cast, então não acho que eu vou estar tá expondo pessoas. É... A tribo Vélez e a tribo Zória, eles fizeram uma união no, no, na última lista de queridinhos, na, da rodada que eu fui eliminado, né, no caso, para justamente usar o poder que eles usaram, se salvarem do CT e causar para Mokoshi, Perum Perun e Arilo disputarem uma imunidade e irem duas para o CT. Então, acho que foi... foi para explicar para a plateia, né, que pro, talvez não saiba disso, muito provavelmente não saiba disso, o é, acordo foi isso que aconteceu. Isso, isso ficou, acabou ficando explícito depois para todo o cast, todo o cast ficou sabendo depois que, depois que ocorreu tudo. Não, não, é, não é segredo para o cast, então acredito que eu não esteja expondo ninguém, até porque eu estou falando de oito pessoas. Não sei quem é a cabeça nisso, se tem um cabeça. Talvez tenha, mas assim é, não, não é acho que não é o ponto da gente ficar colocando alvo ou apontando quem, acho, quem eu acho que são as cabeças aqui. Sim, e, sim. e acho que justamente foi isso que levou a Iarilo a, a, a ter três pessoas no queridinho justamente nessa rodada, justamente porque acabou ficando meio que uma briga de duas tribos com duas tribos e a gente, como era o elo fraco, a gente acabou sendo esquecido. E acho que foi isso que levou a lista de queridinhos agora, que teve três Iarilos entre os queridinhos, incluindo eu, né? Agora só dois que não são nem mais Iarilos, né? Tá. Então, eu vou, eu vou refazer a pergunta de uma outra okay. forma. Ok. É, você acha que a Twitch, as duas Twitchs, né, tanto o Exílio quanto o, as queridinhas, elas estão sendo bem usadas estrategicamente? Ah, Ou, okay. ou você acha que, que não, que as pessoas estão pensando... Uma coisa de cada vez, estão reagindo ao que acontece, ou você acha que já tem uma mente, já tem uma ou algumas mentes ali que já estão, tipo, pensando mais no longo prazo, pensando em, em coisas que elas podem afetar o jogo, mesmo que elas não estejam indo o CT? É mais nesse sentido, assim, mais amplo. Então, vamos lá. É... Sim, acredito que haja mentes que estejam querendo se beneficiar da lista. Eu, particularmente, eu não quis levar meu jogo para esse lado, porque justamente como eu não queria tanta exposição, e eu já fui uma pessoa que joguei muito agressiva, eu preferi ficar mais na minha, e como eu mesmo dizia para a moderação, jogar com as cartas que o jogo me dava. Me adaptar às situações em que eu era colocado. Acabou não dando tanto certo, né? Porque eu fui colocado em situações muito difíceis, e foi difícil trabalhar com as cartas que eu tinha. <risos> Entendeu? Mas... Não. Você não imaginava que eram essas as cartas que eu vi, né? Pois é, não, é, até imaginava porque a gente vê o bunker, né? A gente sabe os poderes, mas não imaginava que ia ser nesse ritmo tão frenético, entendeu? Não esperava, não esperava. Talvez tenha sido um erro do meu jogo, talvez, mas eu, se, eu, se eu pudesse fazer de novo, talvez eu tivesse feito do mesmo jeito, ao ponto de, tipo, não querer me expor nessa situação. Porque eu acho que pode, pode ser ter gente que tá se queimando justamente por, por se expor nessas situações. É. E assim, mas eu acho sim que a galera tá se adaptando muito às rodadas. A galera tá vendo o que vem e a, o, o a próprio ranking ele tá determinando muito, tá mostrando muito para todo mundo como que tá o jogo naquela rodada. Então eu acho que tem muita gente pensando muito o que, que tá acontecendo nessa rodada? O que, que eu preciso fazer para não me dar mal nessa rodada? E eu acho hum. que é muito disso de, de, de como o jogo tá seguindo. Sim. Porque justamente nessa perspectiva aí que você você tomou para si, né, nessa temporada de não subestimar as pessoas, eu acho, eu tenho a impressão que a galera não tá dormindo no ponto não, que não tem ninguém não, não dormindo tá. no ponto, não. não tá, não tá. Tem muita gente jogando bem nessa temporada. Assim, pode não parecer para a plateia, pode não parecer até para o próprio cast, mas dá para sentir que assim, pelo menos 50% do cast não tá dormindo, não tá de bobeira. Pode não estar é... tá indo para CT, pode não estar tá fazendo movie, mas tá, faz... tá trabalhando pelo... pelos bastidores, assim. Sim, e sempre tem aquela galera também que joga um pouco mais no, no backside ali, né? No, no segundo plano, e espera umas pessoas se queimarem, e, e, e enfim, para essas pessoas ou serem eliminadas ou virarem um escudo para elas, para depois elas aparecerem. Mas né? sempre tem essa, essa galera. Que fica ali, Os Mithildes, né? Querendo buscar a mid shield ali. <risos> Bom, é... obviamente, né, tipo, você sabendo que você ia ser o eliminado, você ia preferir outro cenário acontecendo, mas assim, é... quando você tava ali, quando vocês ficaram com três pessoas, você tinha mais medo de enfrentar um CT só com a sua tribo ou de enfrentar um CT, tipo, com que misturasse tribos? O que, que era mais preocupante pra você? Vamos lá. É, no cenário em que eu estava confiante de que eu não seria o Bute, talvez eu preferia enfrentar um cenário com a minha própria tribo. A partir do momento que eu comecei a me sentir desconfortável dentro da minha própria tribo, é, talvez eu teria preferido deixar o meu destino na mão de uma outra tribo e acreditar no meu social naquela sim. tribo. Óbvio sim. que dependeria da tribo. Tinha tribo que eu considerava assim, se eu fosse para você CT com aquela tribo, eu não era o boot de jeito nenhum. Mas tinha a tribo que eu falava assim, cara, se eu for contra essa tribo aqui, é quase certo que eu sou o boot. Então, tipo assim, é, depende muito da tribo. Por isso que foi tão pesado essa situação de, de estar num CT duplo, sabe? Porque você não sabia contra quem você tava é, E aí então... você tinha que pensar um hum. cenário para cada tribo. E, e não são poucos cenários, né? São quatro cenários diferentes. É, no caso, né? Porque... Tipo que eu estaria seriam três porque uma tribo estava imune. Ah, não. É. Antes da, da tipo da da twist ser aplicada mesmo assim, né? O CT, o CT você CT você tem intertribal, tipo você tem que pensar em muitos cenários ah, diferentes. Sim, sim. Né? Tipo... Não é porque é porque a gente acabava a gente do cast no caso acabava sabendo qual era a tribo imune bem antes, tipo antes mesmo do VD postar que seriam um CT com duas tribos a gente já estava sabendo o que seria e qual tribo que estaria imune. Então, a gente já se preparava para estar no CT com três tribos. É isso que eu estou querendo te dizer. Sim. É porque a gente acabava recebendo a informação antes. E aí, no caso, na primeira rodada, era Zora e, e Na segunda rodada, era a e imune. Então, a gente já se preparava para estar no CT com as outras três. Mas mesmo sendo três, né, três possibilidades de CT, é, a gente ainda tinha a possibilidade de não estar, né, que era a melhor possível sempre. É, a gente tinha que estar preparado para as três configurações de CT. Pra tá no CT com aquelas três tribos. E eu sabia que teria CT que eu não sairia, teria CT que eu não sabia, e tinha CT que eu tinha quase certeza que eu era o boot. Entendeu? Sim. É, você falou aí de uma situação que você, de uma, quer dizer, de uma mudança de sentimento que você teve na sua própria tribo, é, que você tava se sentindo confortável com os meninos, e que em algum momento uma polguinha atrás da orelha começou a, a aparecer. É. Quando foi isso? Por que, que isso aconteceu? O que que te fez abalar a sua confiança na tribo? E, e aí, se você já quiser comentar também, se se isso chegou a te abalar de uma forma que você realmente tipo esperava que você fosse eliminado ontem? Vamos lá, esperar não que esperei. Foi blind. É... Isso aí eu não vou negar. Até o último momento eu ainda acreditava que eu que seria o voto decisivo dentro da tribo até o último momento. Mas assim de terça pra cá, é a gente que joga há muito tempo, a gente tem noção de quando as coisas estão acontecendo, de quando que tá, tá começando a, a, a, tipo, a ficar mais difícil, de quando as pessoas não vêm falar tanto com você. E, ao mesmo tempo, quarta eu tirei um, um, um dia de desintoxicação, porque eu precisava depois de terça-feira. Quinta eu precisei é, dar aula, eu precisei sair para comprar coisa, porque minha, meus pais viajam na semana que vem, eu precisava resolver algumas coisas. A sexta talvez tenha sido o dia que eu mais me entreguei para o jogo. Sábado foi meu aniversário, eu não queria saber de fazer social. E domingo, é, é, como eu disse, teve, teve um churrasco na casa da minha irmã, meu irmão estava aqui com a minha sobrinha, que é nova. E assim, muitos fatores, junto com o que aconteceu na terça-feira, foram colaborando para eu... Diminuir o meu social para eu acabar me afastando do jogo, então eu acho que isso foi crucial para justamente assim. Eu acho que não tem, não tem como não expor, né? Mas eu vou tentar não, não ser não, não, não entregar tudo, mas é, é uma tribo de três, né? É muito difícil. Assim, para impedir de que o Cris e, e o Moscatelli entendessem que eu era o voto decisivo ali e que eles não tinham por que deixar aquele poder na minha mão e assim sim. e eu acho que foi exatamente isso que aconteceu o meu afastamento não não estou desvalorizando a capacidade de jogo deles não tipo mérito dos dois total não estou falando que é de mérito meu não foi mérito dos dois de fazerem isso e, e sacarem isso mas que o meu afastamento a minha a minha pisada no freio a, contribuiu para isso eu tenho total total noção de, de que contribuiu sim é porque eu acho, amigo, não sei se você concorda comigo, eu acho assim, é, normalmente, é, é, não é um trabalho fácil você estar trabalhando com uma pessoa parar, decidir que você não vai trabalhar mais com aquela pessoa e, e, ela não, e fazer ela não perceber que isso vai acontecer. Né? É, não é um trabalho fácil. Você, eu estou aliado aqui com você e aí eu vou te trair, mas eu não quero que você perceba isso. Não é um trabalho fácil continuar mantendo essa confiança, nem nem sempre é uma coisa que as pessoas também fazem, é, querem fazer, né? É, só que, no seu caso, pelo que você está me contando, a sua as suas próprias decisões, os seus próprios momentos que você passou durante a semana, enfim, o seu próprio afastamento também dificultava você, era, era, um, era um, um grau a mais de dificuldade de, de você perceber. Quer Sim. dizer, será que os meninos se afastaram de mim? Ou se será que está tudo bem, mas eu não... Eu não, eu só, só eu é não E será que está tudo bem e eles só estão respeitando o meu espaço, entende? Também tinha esse ponto é. que passava pela minha cabeça. Então eram muitos fatores que estavam passando ali. Eu, eu, eu, boto, assim, eu não boto total culpa nessa situação, mas eu boto muita culpa nessa situação. E não estou falando que se eu voltasse atrás eu teria feito diferente, porque eu acho que eu precisei desse momento. Eu não sobreviveria a semana que vem se eu não tivesse me dado esse momento. Eu queria muito que esse momento não tivesse custado essa minha eliminação para justamente a partir da semana que vem, a partir de hoje, no caso, eu estar tá começando a voltar para o jogo, começando a trabalhar minhas relações e tudo mais. É, e não tem como, né, amigo? Survivor é um jogo de, de quer dizer, o que é possível para você tem que dar certo, sim. senão você perde o jogo, não tem sim, jeito, sim, sabe? Sim, sim, é, não, não é... sim. Como... Você não tem como entregar mais do que é possível. E se o que é possível não for suficiente, também não vai dar certo. Entendeu? Não vai. Então, quer dizer, é o é um negócio de estar de tá na hora certa, no lugar certo, com como a energia é? certa. E eu acho que, que é por isso. isso, justamente, que eu não tô triste pela minha... Assim, triste eu tô, não vou negar, mas eu não tô, não tô abalado, não tô desestimulado pela minha eliminação, porque eu acho que foi... É como eu, como eu falei, eu desde o início estava querendo trabalhar com as cartas que me davam e as cartas não foram boas. Não tem como você, você querer, é, para quem entende de poker não tem como você querer fazer um, uma jogada boa que não seja blefe se você tiver um, sei lá, um 2 e um 10 na mão. Entendeu? Eu não entendo de poker <risos> então eu, eu, eu vou ser a pessoa que vai compartilhar <risos> a plateia a Poker Face para... Entendeu? É... Mas, eu, mas, tipo assim, mas eu entendi o teor. É, você é, entendeu o, o que eu quis dizer com isso, né? Me acho que com cartas ruins na mão, entendeu? Eu imagino, é isso que eu ia falar, eu imagino que o 2 e o 10 vão ser as melhores cartas que você possa ter na é, Não, e é o que eu acho, assim, a temporada, é o que eu falei, né? A tempo, o gameplay da temporada, ele tá bem elevado, assim, tá bem legal. Eu não acho que, tipo, eu falei isso pro UOL, falei pro Pamplona, e, e eu, eu falo eu acho que se aplica a você também, assim, eu acho que ninguém que saiu até agora tem que se sentir é, derrubado ou fracassado, porque é, foram situações muito circunstanciais e que, se a circunstância fosse um pouquinho diferente, é, a eliminação poderia não ter acontecido, né? É. É, quando você vai para um CT de, de três pessoas, qualquer mudança que aconteça na cabeça de uma pessoa na hora do voto é, pode dedicar a sua saída, entendeu? Então, às vezes é. até, eu, eu considero até que, às vezes, o, o modo de eu ter escolhido me portar no, no CT pode ter influenciado. Então, são muitos, muitos, muitos fatores. E, assim, como, como eu estava pensando enquanto, enquanto você estava falando isso aí, sorte é um fator de survival. A gente considera muito o fator é, estratégico, social e, e habilidade em provas, que é mais desvalorizado. Mas há um quarto fator sorte, que, assim, ninguém vai ganhar, afinal, porque deu sorte. Eu, pelo menos eu acredito. Mas é um fator que está no jogo e você tem que sobreviver a ele. Não é algo que você vai poder se gabar na final. Mas é algo Sim. que você tem que sobreviver a ele e isso faz parte do jogo. Sim, total. Gente, a comunidade Survivor agora vai pirar porque eu vou dar um exemplo de Survivor. Vocês sabem que eu não assisto, mas eu vou dar um exemplo <risos> do que o Rabano está falando. Não, é, por exemplo, se a Denise em Winners at War tivesse decidido botar no Tony não a Sandra, e não na Sandra naquele CT, não teríamos o campeão da temporada vencendo na temporada, sabe? Tipo, é... é... Não, Hoje... é esse o ponto. É isso o ponto. Eu tô orgulhoso dessa <risos> oh, Deus. Eu tô orgulhoso por você, amigo. É. Inclusive, Mas... gente, ouçam um blindcast podcast sobre survival que eu faço com a Bia, com o Bonome, com o Danilo Nunes e com o Juan. Tudo que eu sei sobre vai foi esses meninos que me ensinaram, gente. Pode assistir. E é o suficiente para você manter uma conversa sobre Survive com qualquer pessoa do mundo do jogo. Recomendo. É, enfim, né? Eu não botei. Vou ter que botar um aviso de spoiler aqui. Porque Sim, tá, eu ler Tá. É. <risos> Voltando para o nosso foco, é, inclusive falando ainda de Winners at War, para retomar. Foi uma ponte que eu fiz de propósito, claro. É, você recebeu um voto, né? um dos dois votos que você recebeu, foi um voto falando do, da, do, do que você tinha falado anteriormente, do jogo comparando a, a trajetória do Tony em duas temporadas, enfim, foi um voto... É, parece que super bem pensado, assim, né? sim, sim. É, O que você acha desse voto? O que você tem a comentar sobre esse voto? Não, é... Assim... Acho que o que eu posso explicar desse voto é que, assim... Eu sou um grande fã de Survivor. Isso é inegável, até porque eu faço um podcast sobre Survivor. Fã de Survivor eu sou em muito. E eu sou bocudo também. Então, eu cheguei ao ponto de, de falar para uma pessoa da minha tribo, que é assim, não, não, não vou citar o nome para não expor, mais as pessoas vão ligar o A ou B a falar que a, na eliminação do Pamplona é, era uma jogada parecida com a jogada que o Tony fez no F8 de Winners at War ao tirar a Sophie para manter a Sara mais próximo dele. Enfim, alerta de spoiler, tá, gente? <risos> É, e aí, ah, eu, eu amei o voto, dizendo que na verdade eu era o Tony de Game Changers, entendeu? Como fã de Survival, eu confesso que eu fiquei puto no primeiro momento que eu vi, eu fiquei puto. Eu já sabia que eu ia sair, me contaram antes da leitura dos votos, depois de pedir os Ídolos, eu já sabia que eu ia sair. Então eu li os votos de uma maneira mais tranquila. <risos> E aí, quando eu vi esse voto, eu não pude deixar de dar uma risada, porque foi real. Entendeu? Mirei no Tony de Winners at War, acertei o Tony de Game Changers. <risos> ai, ah, ai. Yeah. Gente, aqui, vou contar uma, um bastidor para vocês também dessa, da minha entrevista com o Raboni. O é, Raboni, ontem, né? logo depois da. Isso, tipo, ele falou que estava <risos> tranquilaço, né? Logo depois da, da eliminação dele, ele veio no meu chat que horas que a gente vai gravar? Eu posso gravar agora, tá tudo bem. vamos gravar agora, eu tô ótimo. Aí eu virei e falei assim, amiga, eu tenho quatro, são quatro temporadas me dizendo que é melhor não gravar logo depois. Eu não sei se eu acredito tanto assim, que as pessoas estão... Super serena, né? Acabou de tomar a, a eliminação, aí tá super serena com a pessoa que votou ali, o voto que você achou meio atravessado. Falei, não, Rabona, né? ou amanhã, né, a gente grava, você respira, dorme direitinho, depois a gente grava. Ai, ai. Mas, ah, não, mas eu tava tranquilo. Eu tava tranquilo. Até certo ponto, acabei me exaltando um pouco. Acho que as pessoas viram nos comentários do CT, mas... Ah, mas. Mas. Foi melhor gravar hoje ou teria sido. Foi! Não? não, foi melhor gravar hoje, tá certíssimo e continue assim. Ai, ai. É. Tenho, eu, eu tenho pra mim que determinadas eliminações, se eu gravo o chá assim que a pessoa é eliminada, eu vou ter que Nossa ficar no outro... chá. <risos> chá, porque não tem condições. É, tá. Bom. E aí, com a sua eliminação, a tribo é extinta, né? A tribo Yarilo. Eu tô tendo um déjà vu com isso, porque assim, o Christian é o único representante da minha temporada original, né que foi Serra Leoa. E a tribo rosa de Serra Leoa também foi dizimada, né? E não é, tipo, super comum ter tribo rosa. Então, ver a tribo rosa ali, tipo, afundando e até ser dizimada, é um puta déjà vu pra mim, é. né? assim. não Não botem mais tribo rosa no jogo, gente, já deu. É. ninguém merece passar por isso não e aí tipo assim como que você acha que ficam os meninos agora assim, você acha que eles ficam você acha que tipo você acha que eles ficam bem nas tribos que eles foram você acha que as tri... vai rolar ainda essa coisa de maioria numérica dentro da tribo ou você acha que a situação deles pode ficar complicada ali não precisa tipo entrar, okay. direto... ah, Mas... para não expor os dois eu vou contar como tava a minha visão pode ser na minha é. visão, se eu se eu, for, se eu fosse estar nessa situação como eu estava me planejando para me portar. Eu acho que é um primeiro momento que eles vão ter muita dificuldade é, para se encaixar dentro de uma tribo nova que já está montada, que já foi para as pedras por alguém, sabe? É, até eu, era um motivo que eu diria que eu não iria para Vélez e para Perun, justamente porque eles tinham acabado de ir para as pedras por alguém, talvez para Perun por conta deles terem ido para o CT. Mas para Vélez, com certeza, eu não iria. É, mas assim é, eu acho que vai ser um primeiro momento muito difícil, mas não acho que a temporada tá perdida para eles não se eles conseguirem é, é, sobreviver a esse primeiro momento do jogo eu acho que mais à frente eles vão ter mais abertura, mais espaço e acho que tem, tem muita chance, e tô na torcida tô na torcida para eles se darem bem independente oh. De, oh. de de algumas coisas estou na torcida pelos dois muito bom. Amigo, perguntinha que eu fiz para o Ol vou fazer para você também, acho que vou fazer para todo mundo agora, que eu acho que é legal a gente ouvir isso de vocês. O que, que te fez aceitar, aceitar o convite para voltar para o Seco hum, Querer me provar como, como jogador. Eu acho que, assim, eu, eu posso já, já ter me provado como jogador em outros jogos, mas eu, eu queria fazer uma coisa agora que desde o início eu tivesse pensado em fazer, pensar mais nas minhas ações pensar mais nas minhas atitudes e estou satisfeito, porque eu fiz, eu posso ter saído cedo, mas eu fiz o que eu queria fazer, isso eu não, não tenho dúvida então o que me fez aceitar foi justamente como um fã de survival que, que espero que dessa vez seja verdade estou aposentado de jogos é, longos e eu Peço a Deus que isso seja verdade. <risos> eu estou implorando aqui para eu nunca mais aceitar um jogo na minha vida, jogo longo, tá? Fecho de me chamem. <risos> Mas foi justamente isso, é me provar, me provar como jogador e executar a, a coisas que eu tinha em mente que eu nunca tinha executado na minha história de survival e eu sou muito fã disso aqui. Eu gosto muito disso aqui e, e gosto de estar nisso aqui. Independ... É, se tirar a parte toda ruim, foi ótimo para mim. Bom, e você acha que a missão está cumprida, amigo? Ou, ou se viesse um terceiro convite aí, uma terceira chance? Eu, eu gostaria de não aceitar. Talvez eu aceite mais pelo ego e como todo mundo sabe como é que é. Mas eu gostaria de não aceitar. Eu sinto que, me minha... independente da minha trajetória no VD ser é uma trajetória flop, eu acho que eu fiz, eu experimentei coisas que eu estava disposto a experimentar então, assim, minha trajetória pra mim tá linda, independente das posições é, e ainda não acabou não, né amigo, calma, temos uma repescagem é, a gente considera vai que, que não, não tem repescagem aqui nessa entrevista né? minha trajetória, foi uma trajetória flop, aí vai volta na repescagem e ganha o jogo aí ah. tá, achado, né? e vai quem sabe vai já, já... <risos> na... no programa original que eu sei tudo de Survivor agora o que já aconteceu enfim nada é impossível né bom gente os meninos da Iarilo não me deixaram muita escolha né não tinha muitas opções de nomes para o Rabone sortear no, no quadro soprando velhinhas então ele não sortiu, ele não vai soprar duas velinhas, porque senão ele vai soprar todas as velhinhas da briga né então ele escolheu apenas um númerozinho que ele já sabe quem é e agora ele vai fazer aí vai soprar a velhinha e vai fazer os desejos dele para essa pessoa para esse arroba Vamos lá. Vamos começar sendo positivo? É... Eu desejo tudo de bom, é, sinceramente, a minha torcida estava lá, mas eu desejo muito que você confie mais no seu potencial, que você confie mais é, no que você é capaz e que você acredite mais em si mesmo. Você não tem que provar para ninguém que você é bom, você não tem que nem para a plateia, nem para jogadores, talvez para moderação porque são eles que estão fazendo o jogo você não tem que provar nada para ninguém e e também não precisa subestimar ninguém para fazer isso é, gostei muito de você espero mesmo ter ganhado um amigo no jogo estou muito chateado confesso não pelo voto mas você sabe por quê e, e espero realmente que você se dê muito bem nesse jogo é, e que tenha muita confiança em você mesmo muito bem, velhinha soprada. Chegamos <risos> aí no momento final. Eu amo esse quadro, gente. <risos> mas, o que vocês falam das pessoas da tribo. São sempre os meus preferidos. <risos> é... é difícil não saber quem é, né? Quem pegou pelo contexto já, tá, já não precisa nem dizer nome, mas não vou falar, porque é a graça, né? <risos> Sim. Bom, amiga, agora a gente está chegando aí no final. Agora é aquele momento que se você acha que alguma coisa não foi dita, você pode. Pegar o gancho e falar do que você quiser. Pode mandar um beijo para os seus fãs. Hum. Chamar o povo para ver BlindCast. tá com, vou tá divulgar com você de a novo palavra. Vou divulgar de novo o BlindCast. É, vou agradecer a moderação pelo convite, por, por poder estar nesse jogo. E vou trazer um pouquinho, uma discussão que eu acho que eu tive com, com a Mariana é, na terça-feira, que foi no dia que eu estava mal e tudo mais e algo que eu acho que aqui é, é um espaço bom para eu falar disso, porque eu acredito que tem muita gente da plateia que veja, para a gente prestar mais atenção na, na nossa saúde mental, principalmente quando a gente está jogando. Jogar é muito bom, se dedicar para o jogo é muito bom, é, querer fazer jogadas, querer fazer tudo, é tudo muito divertido, é tudo muito bom. Mas a gente já está chegando num aspecto do jogo em que a gente está se cobrando demais, a gente está exigindo demais de nós mesmos, e a gente está tá elevando esse jogo a um nível que não está sendo divertido nem saudável para gente. Então, pisa um pouquinho o pé no freio, acostuma isso, se acostuma com todo mundo e vamos cuidar da gente, né? Porque a gente não pode esquecer que, antes de tudo, nós somos uma comunidade, nós somos um grupo, tem encontrar aí para provar, tem TPM aí para provar. Então, é... o que a gente quer primeiro é o bem-estar de todo mundo. Então, vamos focar primeiro em se manter bem para depois pensar em ganhar jogo. Beleza? Eu vou fazer coro completamente a você. Eu acho que a gente ainda precisa se esforçar mais para encontrar esse lugar, encontrar esse lugar de, de fazer com que o jogo seja uma diversão para a gente. É, a gente sabe, é uma comunidade de pessoas que, na sua maioria, são pessoas competitivas e tá tudo bem ser competitivo, tá tudo bem a gente fazer os jogos para a gente competir com a gente, é, mas a gente precisa acertar a mão no limite aí. Do, do, do quanto a gente está se entregando, do quanto a gente está se permitindo, está levando isso a sério demais, além da conta, é, enfim. É, no fim do dia, é só um jogo. Todo mundo quer ganhar, todo mundo quer ser sprint, todo mundo quer, quer brincar, quer mandar bem, mas no fim do dia, é só um jogo. E, e, e é um espaço para a gente encontrar amigos e, e ser mais feliz, juntos. Então, vamos trabalhar juntos para a gente encontrar esse espaço aí, uhum. né? Bom, agora falando de você, Rabone, eu sou seu fã, adoro você, adoro te ver jogando, acho sempre muito divertido. Você, pelo menos assim, para mim, você sempre me passa essa, essa vibe de alguém que está se divertindo com o jogo, que está dando risada. Que... E tava, tá, tava. Não é porque eu falei isso tudo que eu não tava. Eu tava me divertindo muito, gente. Não, é, não, é igual, quando, tanto quando você falou que você, tipo, na hora que você viu que tava chegando no seu limite, você deu uma pisada no freio, eu acho que é, é assim que eu te vejo, mesmo. Eu acho que você não é o cara que vai, tipo assim, putz, enfiar o pé na jaca e... E, assim, é, acho que você já é uma pessoa que também... Já tem uma trajetória bem bacana, tanto no, no VD quanto nos outros jogos. Acho que você também, essa segunda chance veio numa boa hora, para a gente matar a saudade de você também, que você já estava um pouco mais sumido. E... e pretendo sumir mais, tá, gente? Me acompanhe no IEF como moderador a partir de agora. Poxa, eu não posso nem falar nada, porque a apresentadoria <risos> aqui também, entendeu? Então, eu não vou nem ser a pessoa que vai falar aqui, que não, volta! Tipo, é até injusto você fazer isso numa temporada de Second Chance, né? As pessoas estão aqui. É elas já, já vieram com, a, com toda a garra e tudo mais e, e tipo, para quem considera que a missão está cumprida está cumprida e está tudo certo eu fiquei ah, mas... muito feliz de te ver e eu tenho certeza que as pessoas também vão adorar a entrevista foi muito legal, acho que a gente falou de muita coisa bacana aqui e vamos lá, gente não, não, não percam o pique de vocês, plateia porque o Gurgel está aí do lado eu sei que a minha entrevista, estão bem ansiosos também por ela e, e vem aí, vem aí o Gurgião é vi para pra caramba, gente. Também eu tô ansioso por essa entrevista. Eu já vou falar isso aqui, ó, na, na, na prévia, que aí se, se na dele não vier, vocês já ficam, vocês já podem me cobrar. Se o Gurgião ousar não aparecer nessa entrevista com aquele roupão dele, você vê, eu já só tem uma roupa possível para gravar esse, esse, esse, esse, esse chá comigo. Tá então, bom, gente. Espero que vocês tenham se divertido. Espero que vocês acompanhem as próximas entrevistas e essa temporada que tá ficando cada vez mais gostosa. Um beijo pra vocês, até o próximo Chá com Alvinho. Tchau, tchau.